Como manter um relacionamento saudável? Você sabe fazer isso? Você tem interesse em fazer isso no seu relacionamento amoroso? Então fica aí que no vídeo de hoje a gente vai falar bastante sobre isso, todos os aspectos e como você pode fazer isso a partir de agora. Assim que você desligar esse vídeo, você já vai poder colocar em prática. Olá, pessoas lindas. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do Terapeuta Anda 2. Somos o Terapeuta Anda 2, eu sou a Alina Ribeiro e eu sou o Everton Oliveira. Estamos aqui para trazer para você mais percepção, para te ensinar a arte do relacionar-se, como você pode aprofundar mais suas relações e como você pode ter relações mais saudáveis, mais gostosinhas, Tchananã e hoje a gente vai falar muito sobre como manter um relacionamento saudável. E já para a gente começar de uma forma gostosinha, lembra de curtir esse vídeo se você ainda não curtiu. Compartilha ele com pessoas que para você faz sentido e se inscreve no canal que sempre quando tiver vídeos novos você vai ser notificado. Você curtindo é a forma que a gente sabe que tudo que a gente está fazendo do lado de cada câmera está fazendo sentido para você, está te ajudando. Combinado? Para que nós possamos entender aspectos do que é um relacionamento saudável, a gente tem que entender assim, o que é relacionar-se? O que, é que a gente precisa dentro de um relacionamento para que ele seja saudável? Eu acredito que um dos primeiros aspectos primordiais no sentido de relacionar-se é o respeito. E eu vejo que é uma das coisas que vem é, em desequilíbrio nos relacionamentos atuais. Porque faltam, falta muito que as pessoas respeitem as próprias perspectivas, falta que as pessoas respeitem o espaço do outro, falta que as pessoas respeitem a forma de pensar do outro, falta que as pessoas respeitem até a forma de se comportar do outro. E quando eu falo de respeito, eu estou falando de respeito no sentido de compreensão, no sentido de aceitação, porque... Quando se falta respeito, existe o comportamento de dizer o que, que tem que ser feito, qual que é o certo de ser feito. Então, é, eu não estou entrando nem na questão de falta de respeito quando se parte para uma coisa nociva, como agressão, xingamentos, é, e aí assim, o desrespeito em si. Eu estou falando de falta de respeito de coisas que são básicas. E para um relacionamento ser saudável, o básico necessário é o respeito em si o respeito está muito pautado no quanto você consegue aceitar aquela pessoa diante de quem ela é. E aí, uh, aceitar o outro diante de quem é, ele é exatamente, a gente já entra num outro aspecto, que é o um aspecto baseado em autonomia. Né? E aí a autonomia está ligada ao quanto as pessoas nesse relacionamento elas conseguem ser independentes e ao mesmo tempo ser é, interdependentes. Então, assim, elas são independentes é, de tomarem as próprias decisões, independente de fazer coisas que elas veem como necessário, mas, ao mesmo tempo, elas querem crescer juntos e elas se tornam autônomas, soberanas, porém, elas querem fazer com que essa relação cresça e vá adiante. Então, assim, o respeito está totalmente ligado a essa questão da autonomia, como a autonomia está ligada à questão do respeito também. Então, e, e quando eu falo da autonomia também... É, eu falo de autonomia das emoções, autonomia interna. Então, assim, a autonomia interna, ela vai gerar autonomia externa, e aí você vai delimitar quais são os campos de respeito dentro dessa relação. Essa autonomia está muito baseada em não ficar esperando que o mozão faça, que o mozão decida, né? que o mozão saiba o que eu quero. Então, saber se expressar, saber se comunicar, saber o que se quer, e saber o que se quer, a gente entra em outro aspecto muito importante dentro de um relacionamento saudável, que é a gente saber para que este relacionamento existe. Qual tá. o nosso objetivo? Qual o nosso sonho? Quais são as nossas metas? Isso é comunicado? Né? As pessoas tendem a se relacionar, tendem a se casar, né? elas têm um objetivo. Só que esse objetivo tende a ser único de cada um exclusivamente, as pessoas não trocam entre elas. Quantos e quantos relacionamentos a gente vê... Que são assim. Né? Um tá indo para direita, outro tá indo para esquerda, um vai para trás, outro vai para frente, mas e aí um fica se sentindo super mal, porque o outro não tá fazendo o que o outro quer, mas ninguém se comunica, ninguém chega a um comum acordo. O casal é uma entidade de, de, feita de duas pessoas, né? Então ele precisa ter um objetivo. Então, se assim, estamos indo para onde? Né? O que que a gente quer com esse relacionamento? Vamos trabalhar juntos, vamos ser sócios, vamos não sei que, você vai para lá, a gente vai para China, a gente vai... a gente quer ir para Dubai, Sei lá, você quer ir para Dubai? Tá bom. Você é multimilionário? Não. Então você precisa de uma meta. Qual é o meu objetivo? Ir para Dubai. Qual é a sua meta? Né? Que passos vamos dar até lá? O que, que eu vou fazer? O que, que você vai fazer? O que vamos fazer juntos? É interessante você falar sobre isso porque antes, é, os relacionamentos, vamos colocar na geração passada, eles, eles eram mais direcionados pelo aspecto do masculino em si. O masculino dava uma direção e o feminino dava o suporte. Só que assim, tudo era decidido exatamente pelo masculino em si. É, às vezes algumas mulheres com a pegada do aspecto mais masculino, né? Ou o homem achava que quem decidia era ele. Exatamente. Mas enfim, <risos> a grande questão é que naquele momento não havia muito essa questão da comunicação de uma maneira mais aprofundada. Por que, que eu tô falando isso? Porque eu acredito que uma das coisas que se perderam para o relacionamento não ser saudável é essa convicção do casal sonhar juntos. As pessoas pararam de sonhar juntos, porque fica cada um tendo um objetivo individual, né, uma convicção individual, um sonho individual, não se comunicam. E assim, quando a gente sonha junto, a, a probabilidade desse sonho acontecer é gigante, é enorme. Se ambos estão indo, né? Se cada um está indo para um lado, a probabilidade de sonho acontecer é baixíssima. Então, assim, o que está faltando é os casais entenderem que eles precisam é, ter momentos onde eles precisam construir as coisas juntos. Porque o relacionamento existe exatamente para isso. Primeiro, para construir, ou melhor, primeiro para evoluir, né? Porque a gente se relaciona com os outros para crescer, para aprender. É segundo para construir, e aí para construir a gente tem que saber o que a gente quer. E aí vem a questão do sonhar junto. E aí entram as outras questões do que você falou também, definir metas, né? depois que a gente atingir essas metas, quais são os próximos objetivos, né? quais são também é, as questões estruturais em relação ao casal, no sentido do que é permissível, do que não é, do que não é permitido também. É delimitar muito bem quais são... Uh, as coisas, uh, os limites que podem não podem ser ultrapassados, por exemplo Porque vai ferir uh, questões dos valores individuais de cada um Vai ferir aspectos individuais de cada um E aí a gente volta para a questão do respeito de novo Outro aspecto muito importante para um relacionamento saudável São as demonstrações de afeto, de carinho Que também estão cada vez mais escassas dentro das relações As pessoas acabam convivendo uma com as outras e acabam se acostumando, né? É como se o outro não precisasse mais demonstrar, né? De demonstração de afeto, de carinho, de cuidado. Porque no começo das relações as pessoas têm bastante isso, né? Depois isso vai se perdendo. Exatamente. Coisas simples, né? Como uma flor, um docinho. Um lembrei umas... de você, né? É, um lembrei de você. Igual você faz pra mim, você escreve num post-it e tudo mais. Eu acho que coisas simples, elas caracterizam demonstrações de afeto... Só que as pessoas vão passando por situações de rotinas né, tão corriqueiras, né, vai passando por cima de tanta coisa e deixando o principal de lado. Que é um, no né, momento, sei lá, tá cozinhando junto ou tá fazendo alguma coisa junto, né, pegar na mão, dar um beijinho, abraçar. Essas questões no sentido de fazer com que floresçam mais condições para esse casal e se conectar mais. Ele está mais é, presente no sentido de é, mostrar ali qual que é a importância de um pro outro. Sim, isso é importantíssimo, né? Porque as pessoas tendem a fazer muito isso no começo da relação, conquista, depois... Ah, já conquistei, beleza, beijo, tchau, não preciso fazer mais nada, já ganhei e encosta. E isso acaba é, fazendo relacionamento... Isso é um dos grandes motivos que degringola tudo. Porque aí um outro não se sente amado, não se sente... Né, visto, ouvido, enfim, pertencendo, e as pessoas começam a se distanciar, começa a fazer um abismo entre as pessoas. Mais um fator né que faz com que o relacionamento seja saudável é a questão do comprometimento. E é assim, quando a gente fala de comprometimento, é um bafafá, porque muitas pessoas não entenderam ainda quais são... Uh, as premissas do que é um comprometimento. O comprometimento está pautado no quanto a gente dá a nossa palavra e a gente coloca ali toda a nossa energia, os nossos valores para fazer com que aquilo que a gente se comprometeu aconteça. Né? Diferente de, de ter só um compromisso. Ah, eu tenho um compromisso com a pessoa, eu posso desmarcar e está tudo bem. Não, o comprometimento é... Eu falei que eu vou fazer? Eu vou fazer. E talvez essa é uma das questões que estejam faltando nos relacionamentos atuais. É, isso até, para mim, eu vejo isso como um aspecto de divórcios que acontecem. Não tô falando que é só por isso, mas assim, é, muitas pessoas entram no relacionamento, não entendem o um aspecto que é se comprometer de verdade e tem aquela máxima né, da condição. Ah, se não der certo, eu separo e tá tudo bem. Quando você tá dentro de um relacionamento e você parte do pressuposto que não deu certo, beijo, tchau, eu separo... Você tem um tipo de postura. Quando você parte do pressuposto, eu vou fazer esse relacionamento dar certo, muda completamente. Quando você tem essa postura, seu parceiro tem essa postura, e vocês fazem dar certo, dá certo. Salvo exceções de abusos, né? Aqueles casos que a gente sabe que não dá para entrar. Uma pessoa que é narcisista, enfim. Um monte de, de meleca ali dentro, tirando isso, excluindo isso, quando você entra num relacionamento e você se compromete a fazer dar certo, você faz dar certo. Você sabe disso. Não só relacionamento, mas qualquer coisa na sua vida, né? As pessoas, quando se comprometem de verdade, isso quer dizer fazer, agir, pensar o tempo todo. Como eu posso fazer o meu melhor ali? Então, o comprometimento a gente precisa, não só, que nem o Everton falou, eu tenho um compro comprometimento, é muito mais do que um compromisso, é muito mais do que um papel né, eu casei então você partindo do pressuposto eu vou fazer isso dar certo, vocês dois com essa postura vai dar certo né? vocês vão fazer de tudo para dar isso não quer dizer que vai ser mil maravilhas não vai ter briga, não vai ter discussão não vai ter desentendimento problemas na relação sempre vai ter, tudo isso sempre vai ter a questão é vocês vão fazer isso funcionar, vocês vão desenrolar os nós, vocês vão se entender, vocês vão tentar falar a mesma língua, né? Lembrei o que a gente estava falando antes. Do quanto no relacionamento a gente precisa fazer ajustes e conversando o tempo todo, ao longo da relação. É. Não é que você para para fazer uma DR. É, exatamente, ajustes precisam acontecer sempre, para a gente se alinhar. Pra gente trazer esses aspectos de tipo, olha, estamos indo na direção certa. Ou estamos desalinhados. Né? Ou oh, isso me incomodou, né? O que você fez está me machucando. Pisou no né? meu pé. Pisou no meu pé. É o exemplo que eu sempre dou, né? Você está pisando no meu pé, você precisa avisar que o outro está pisando no teu pé. É muito importante. Então, comprometimento é essencial. E confiar no outro. Gente, não dá para se relacionar se você <risos> desconfia da pessoa que você escolheu viver a sua vida. Se você desconfia da pessoa que você escolheu conviver com a sua vida, dá uma olhadinha, vou deixar o card aqui, a gente tem um vídeo sobre isso. Muito importante você assistir. A confiança <risos> é um aspecto muito importante no quanto a gente consegue se entregar para alguém diante de o quanto a gente está disposto a construir algo com aquela pessoa. E assim, é uma... a confiança também é um aspecto de se manter vulnerável para fazer com que o outro tenha abertura para participar da nossa vida. E isso trazer um aspecto mútuo de crescimento, porque quando a gente confia, a gente não traz nenhum tipo de sentimento de que as coisas vão dar errado, a gente não traz nenhum tipo de, de, de condição, a gente não impõe condições quando a gente confia. A gente só fecha os olhos, dá a mão para a pessoa e confia e vai. Né? Então a confiança está muito pautada no, no quanto a gente se abre para uma situação acontecer. Então se vocês não confiam no outro por aí, você precisa descobrir o que está que acontecendo e como resolver isso, se comprometam a resolver a falta de confiança. Outro ponto importante, cumplicidade. Sem ela, jamais você vai ter um relacionamento saudável. Cumplicidade é algo imprescindível exatamente porque... Para construir dentro de um relacionamento, eu acho que é impossível fazer sozinho. Sim. É, se só um faz sozinho, ele vai ficar sobrecarregado. Né, vai acabar levando o outro nas costas. E a cumplicidade está pautada é, no quanto a gente pode trocar com o um outro e saber que a gente está sendo acolhido. Trocar com o outro e saber que a gente tem respaldo, a gente tem suporte, né, tem o um aspecto da confiança. Quando as pessoas são cúmplices, elas vão, é, elas conseguem ir além do limite delas sozinhas. Elas constroem algo muito primoroso, muito bonito, quando são cúmplices. Quase uma entidade. Uau! Hum. <risos> Outro ponto muito importante é a atenção, que também tem aspectos de carinho, afeto, demonstração, mas também, dependendo de como o mozão ou a mozona aí se sente amada, né? É um tipo de atenção que você vai dar. E se você não conhece, tem as cinco linguagens do amor. Busca aí no Google. Qualquer gente pode gravar um vídeo sobre isso, inclusive, né? A pessoa, cada pessoa se sente amada de uma forma diferente e você precisa entender essa linguagem para que ela se sinta amada e que ela sinta que você está dando atenção, né? Perfeito. Eu acredito que essa questão da atenção é, um, é algo muito peculiar porque, como você disse, em relação à questão dos cinco linguagens do amor. Tem gente que vê atenção em estar tá próximo, tem gente que vê atenção em compartilhar coisas, tem gente que vê atenção no sentido de dar espaço, por isso que tem que entender. atenção é uma necessidade individual, o parceiro tem que aprender a entender qual que é a necessidade de tipos de atenção. E daquele momento. Sim. Também, né? É Exatamente, muito... É individual pro e pro momento. Exatamente. E tem momentos que você vai ter necessidade de acolhimento, abraço, beijo, carinho, vai ter hora que você quer distância... Né? Então, você precisa, o, os parceiros precisam ter um feeling. Quando se fala dessa questão do relacionamento saudável, parece que isso é uma obrigatoriedade. Não, é algo construído, isso. devagar, com calma. E muitos casais veem essa questão como uma obrigatoriedade, no sentido, olha, eu quero ser feliz, eu quero que nosso relacionamento seja saudável, e aí vai impondo condições, e aí vai ficando um negócio de tipo, parece que é obrigado. Né, vira meio que um robozinho dentro da relação A relação tem que ser assim, tem que ser assado Não é, é, Esse é o grande lance no sentido de entrar em consensos O que, que é bom para os dois Porém, o que que eu consi até onde eu consigo alcançar isso que é bom Até onde você consegue alcançar isso né, E como a gente vai conciliar essas nossas capacidades Para fazer com que haja é, Para que aconteça esse relacionamento no sentido dele ficar cada vez mais tranquilo, mais saudável. Uau! <risos> e com isso encerramos esse vídeo maravilhoso, com essa frase maravilhosa, com essa sabedoria desse homem gatíssimo, inclusive. Uau! <risos> se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda para alguém que faça sentido. Deixa seus comentários pra gente saber se tá fazendo sentido para você esses vídeos que a gente tá trazendo aqui toda terça às 8h15 da noite. Combinadíssimo! Então, se cuidem. Um beijo no coração. E até e o até próximo, próximo vídeo. Tchau.